Salve salve pegadores do canal Tigrão. Tudo bem com você seus loucos? Cara, a dica de hoje é top e ainda é gostosa pra caralho. Voltando hoje, depois de uns dias sem postar. É que estive trabalhando muito. E claro né, hum. namorando direto. Kkkkk, eu saí de menos de um minuto. Isso mesmo, você não ouviu errado. Eu gozava com menos de um minuto. E teve vezes de gozar na hora que meu bilau triscava na portinha. Mas hoje, ah, hoje eu duro o tempo que eu quiser. Tenho controle total da ejaculação precoce. Então me dedico a ajudar homens a demorar mais na hora do sexo. Tenho dicas caseiras que vão ajudando você de forma gradual. Tenho também a solução definitiva para finalizar a ejaculação precoce. Esta no link na descrição. Mas vamos à dica de hoje. Mel com chocolate. Essa dupla também é responsáveis também por elevar os níveis de serotonina. O mel e o chocolate devem ser incluídos na dieta. O mel é aconselhado a ser ingerido pela manhã, junto com um mix de frutas ou castanhas, melhor as castanhas. A combinação desses alimentos pode trazer respostas mais rápidas, além de ser uma delícia. Já o chocolate, por sua vez, deve ser consumido com moderação, e dê sempre a preferência por chocolates que tenham mais cacau em sua composição. Eles não possuem tanta gordura e são mais benéficos ao coração. Consuma com frequência essas delícias e sinta que você começará a durar mais na hora do sexo com sua namorada. Este foi um dos compostos que eu usava para passar do zero para uns 15 minutos. Mas hoje demora o tempo que eu quiser. Para acessar como eu curei minha ejaculação precoce, veja o link no comentário. Abraço galera, Tigrão vai nessa. Se inscreva no canal agora, deixa like.